Salve gente boa, hoje no sábado na Brasa vamos fazer uma linguiça de cordeiro artesanal. eu vou chamar a patroa junto aí, para aquela mãozinha, para aquela mãozinha. Salve oh, gente boa, tamo junto. Eu vou botar tudo no vídeo isso aí, vai ficar assim, tchau, fica, fica marrom, preto assim, preto e branco, daí aparece tudo. Vamos lá, temos o cordeiro que sobrou do workshop na Brasa. Eu vou desossando aqui enquanto ela tá fazendo o bolo lá. bolo de aniversário dela. Mas eu vou aproveitar aqui, eu vou, fazer, vou pegar aqui essas peças aqui, a gente vai desossar ela inteira. Depois a gente vai botar no moedor ali e ver o que, que vai dar. Na verdade aqui eu nem sei que peça que é. Tem, tem o pescoço aqui, aqui tem até um pedacinho, aqui eu vi uns pedacinhos da costela. Não, não é a costela não. Não sei o que, que é, mas vai dar umas coisas agora. É só as pelangas que sobrou. As pelanga que sobrou. E aqui então nós vamos picar todas as peças aqui que nós temos de cordeiro, tirar a carne. Eu vou separar um pouquinho o que, que é gordura, o que, que é carne. A carne eu vou moer duas vezes e a gordura eu vou moer apenas uma. Então, botando uns cubinhos menores aqui para facilitar também. Nosso moedor não é elétrico, não é? Manual. Gente, boa! Aqui, ó, nós picamos a carne, tá? Ela tá bem geladinha. Separei um pouquinho da gordura. A carne eu vou moer umas duas vezes, tá? Tem que até abrir lá o um negocinho, né? Vou moer umas duas vezes e a gordura eu vou passar só uma. Pra nós ver a textura, né? Aqui, Ficar um pouquinho melhor. Fechou, gente boa, agora vamos fazer a moagem aqui. Não tá vindo. Minha... Sujeira que deu ali. Mas não tá muito certo isso. Que ideia de jirico. Essa gordura aqui é o diabo. Bom, gente boa, acabamos aqui ó, de, de moer. Mais fortinho. Só o braço esquerda Aqui a gente tem mais a gordura e aqui a gente.. Não, mentira, aqui tá com mais a a carne. A carne ali tá mais a gordura. Vamos, vamos misturar, eu não sei se vamos misturar toda a gordura, o que, que tu acha? Não, acho que a gente vai colocando aos poucos a gordura. Vou botar os temperos. É... Eu vou pegar aqui a gordura, depois tu vai salvar. Tempero a gente pegou assim meio que o que a gente gosta, né? Então não tem, não tem erro, né? Então é só colocar o que vocês gostam e tal, <risos> e ir misturando e, e no que final sempre dá <risos> é certo. <risos> que sério? colocou toda a gordura agora. Ah, que eu gosto de carne Então temos aqui, cúrcuma, páprica defumada, alho uh, desidratado, cebola desidratada, um pouquinho de cominho também, e pimenta calabresa, uh, alecrim, folhinhas de hortelã também pra dar um fritão. aí o sal, amor? Ah, tem que salgar, pega tem sal que... lá. É, o, o legal é salgar. Com sal fica melhor. É, vamos pegar o um sal normal, fino. Só tem sal rosa, mas sal rosa mesmo. Eu vou pegar uma cerveja. Podia botar Nossa, mais... o cheirinho tá bom, amor. Você podia botar mais hortelã, né? Eu vi <risos> esse cara falando que antigamente isso aqui usava como camisinha. Sim, sim. é verdade, amor? É? E não é tão antigamente assim. Hum? E não é tão antigamente assim. Como vai é botar isso assim, aqui no tico? <risos> ah, fiz uma coisa. Você tem que botar carne aqui. Não dá pra dar um nó aqui, senão vai encher, tem ar aqui, né? E ficamos na canhota aqui. Amor, é o contrário, é pra lá que nó. Mas compra lá, mano. Tá indo ali, ó. Tá bem uniforme. Uma <risos> canhota mesmo. Uma saiu já. Vai dar certo. Aqui, amor. Tempo de vacas magras e tempo de vacas <risos> gordas. <casgou. risos> uh, rasgou. <risos> A barra aqui também. Ai, rasgou. rasgou? Só levantar rasgo. e rasgou. Meu amor? Dá um nó aqui. Um eu então não mexe muito, não. Né? <risos> <risos> Peraí, eu vou lá. É, perdemos uma parte da linguiça aqui. O, o... o negócio aqui do lado certo. Acho que é mais fácil, porque é na canhota tem que comprar mão. Por que tu não comprou mão, Amor? Não devia ter botado do outro lado da mesa. amore era é só virar a mesa. virar? Vai falar. Você viu? Eu não estava entendendo porque ah. eu estava falando. Tchau, tchau. <risos> Aqui não começou a ficar, mas diferente aqui, né? Fechou? Tá aqui nossas linguiças. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, gente, boa! Dê amanhã uma linguiça, de cordeiro, e amanhã você vai pra brasa. Aí a gente mostra o resultado na semana que vem. Ou durante os stories na semana. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Sábado na Brasa. Quem vai limpar essa sujeira agora? Né? Quem que vai limpar essa sujeira toda? Quem deu agora? ideia, meu amor? Valeu, pessoal. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Sábado na Brasa. Valeu.